Um de respeito tem que sentir o seu instrumento plenamente, concordam com esta afirmação? Sim, sim. certo. Então, ou seja, todo cordofonista deveria ter uma unha do pulgar igualmente de respeito. <risos> sim, não estamos aqui a falar das palhetas? É, tem que ser tanta unha. É... Sejam bem-vindos a mais um episódio. Uh, quero agradecer aos nossos patrocinadores uh, desta temporada. Uh, J&B Botânico, uh, Johnny Walker. Uma salva de palmas a eles. Uma salva de palmas aos patrocinadores. Temos também o apoio da Tulipa, que nos proporciona todo tudo este ambiente campestre. É verdade. O Alex disse-me. Não é tropical. É campestre. Portanto, assim, este ambiente mais campestre. Estúdio 21, claro, como sempre. E a um, Bioforma. Temos aqui também os Zozzi que irá, -nos propor... irá fazer a sua magia, não é? Uh, com uh, portanto, os seus cocktails, é verdade. Nós vamos beber aqui, nós bebemos aqui na relampada, vocês devem saber. Às 8 da manhã. Para todos os efeitos, isto são muito da noite. <risos> portanto... Uh, de facto não é 8 da manhã, não vamos Mas, enganar aqui o nosso. Mas para, não, é tudo, para todos os efeitos já é hora de beber, apesar de que o Madeirense nunca tem hora para beber. Vamos beber uma ponchinha, é para uma são 10 da manhã. Não há nenhum Madeirense que desiste. Pronto. É, vai, bora lá, vamos lá. E aqui. Portanto, o Zozo vai estar ali a fazer a sua magia, fazer ali um coquetel mesmo para nós. Depois vamos perguntar o que é que ele tem preparado para nós quando nos entregar as bebidas. Mas sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados especialíssimos deste, deste episódio. São ambos músicos, uh, e vou começar por Roberto Moretto, professor no Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira, músico no Quarteto Moretto do Grupo Xarabanda. Uh! Acertei em tudo, pessoal, isso tudo, em tudo. E Francisco Lopes, igualmente músico, obviamente, fundador da associação New Classic. Uh! ambos músicos, mas diria que o Roberto é mais de música erudita, é tradicional, correto? E tu és mais de música clássica, apesar de que estes dois mundos hum, sobrepõem-se. O erudito é o clássico. O erudito é. é o clássico. Portanto, o erudito é o clássico, tu... okay. tradicional, o popular, o maligno. O meu trabalho de casa não foi assim <risos> tão bom, então não é assim, trabalho... agora já, já Agora já sei. Já escoecemos hum. também algumas pessoas que não sabem. É verdade. Sim. Por exemplo, ah, a música erudita é diferente não, da música Geralmente é diz-se música clássica, não é? Mas a, a música clássica é um perigo, o classicismo. Pois. É? Certo. É. A música erudita é aquela música estu... de estudo. De... Ok. Do, dos dos Mozart é. e Beethoven. Se bem que hoje em e dia e estudamos Beethoven's. tudo, não é? Então a música tradicional é estudada. Por isso também Sim, claro acaba de haver ali uma erudição da música tradicional. Exatamente. Dirias que nestes últimos anos a música tradicional tem vindo mais a ser estudada como a música clássica, neste sentido? Tem-se desenterrado não, muita coisa e não se Não sei se é mais ou menos, mas tem acontecido mais, uh, mais tudo sobre a música tradicional, sobre, uhum. sobre as práticas rurais, uh, para entender o que é que era isto da música tradicional, o que é que as pessoas faziam. Que, que, catalogar uh, os repertórios, uh -huh. os géneros musicais pronto, sim, uh -huh. isso, isso está sendo feito Sempre porque houve muita coisa que se perdeu, não é? E muita coisa que se perde, se não há portanto um registro daquilo Todos os dias é, se perde uma música, de música. Depois, Isso, é é um, isso, isso quebra-me o coração isso já é. parte -se Todos é. os dias parte-se uma música Isso é, é. uma frase muito for forte, frase não é? forte. É? <risos> Uma frase forte Mas, mas verdadeira, a atriz ideal é, uma ideia é. que existe. É. Isso não é uma consciência de, de querer mas, preservar. Mas a verdade é que há cada vez mais músicos profissionais que conseguem catalogar, então, e, e acho que esse trabalho está cada vez a ser mais feito. E... Sim, e o grupo Cheira faz isso sim, também, não é? É o Grupo de Excelência tem sido, fez, tem hum. sido o maior responsável por esse hum. trabalho. Muito bem, muito bem. A minha primeira pergunta, assim, mesmo à relampada, gostou costumo fazer esta pergunta para colocar em cima da mesa e, é pá, baralhar um bocadinho sim. e tentar perceber a ela. Se, é, se, é epá, se é com gelo ou sem gelo. Se é com gelo, parece-me que sim. Estamos Bom. a ouvir aqui o é um gelo, aqui é. neste microfone maravilhoso, <risos> que eu também também ali de cima. Um, são ambos cordofonistas, acho que isto é um adjetivo que se pode usar, guitarristas, portanto... Não. Não, não, não, não exatamente, mais mas aqui o Francisco. Mas são ambos cordofonistas. Um cordofonista de respeito tem que sentir o seu instrumento plenamente. Concordam com esta afirmação? Sim, certo. Sim. Então, ou seja, todo cordofonista deveria ter uma unha do pulgar igualmente de respeito. <risos> sim. Não Isso estamos é. aqui a falar das palhetas, é, tem que ser mais, portanto, unha, é, unha, sim, como unha, é que vocês se sentem com a Vocês sempre tocaram com a anha? É porque sentem mais o instrumento? Ah, eu sempre toquei com anhas, como podes ver, Tão aqui elas. <risos> Eu, eu, eu sempre senti, uh, eu desde o início senti que a palheta uh, é um bocadinho limitado, porque uma palheta, uh, agarra-se uma palheta, pode-se usar os outros dedos, uhum. mas ficam três, digamos, uh, com as unhas, temos quatro. Pois, uh, então tem uh, mais manobra, manobra faz de... faz toda a diferença. <risos> <risos> claro. E o som também faz diferença? Faz, porque a palheta... Uh, Faz um som mais metálico e enquanto quando eu toco com a unha, eu vou lá primeiro tocar com a pulpa do, do dedo, do dedo? Uh, antes de tocar na corda. Eu pus a pulpa e pus uh, a corda com a pulpa, pus toca na unha. E isso faz um som mais redondinho, digamos. Ok, e com a palheta a pulpa, é mais... A polpa de tomate. A polpa de tomate, tomate <risos> e, pronto, a polpa das <risos> frutas também para fazer o seu... <risos> vamos, olha, vamos ser invadidos agora <risos> pelos ozos Opa, ah, pá, cá está obrigado. É bonito, é bonito. Está com boas cores, está com boas ah. cores assim. Alta hum. polpa. Alta, Alta polpa. polpa. <risos> este ovo é um polpa aqui. Um brinde a nós. Um, um brinde. brinde à música, não é? Cheers. Cheers. So, Zos, so, enquanto bebemos isto, explica-nos lá o que é que temos aqui. Então, temos aqui uma bebida feita com Jibbi Botanico. foi adicionado um pouco de flor de laringeira também, um de flor de um chá verde também e depois com uh, gingerel. Ah, uau, gingerel é bom. É bom. boa! combinação. Muito uma salva de palmas aos Zos. Yeah. Nosso artista, nosso artista de, de mixologia, pode-se assim dizer, pois eu. Mixologia, é isso mesmo. Já assim que um cordofonista devia ser tratado sempre. <risos> é certo, exatamente, exatamente. Roberto, quanto a isto de tocar com, com, com os dedos, com as unhas, não é? Tu dirias que para tocar um cordofone madeirense tem que ser mesmo com os dedos. Convém? Sim, sim. Há quem já tenha tentado com os cotovelos, com os gueiros, mas não. <risos> <risos> com, os com os pés, talvez. <risos> com os pés. Com os pés. Não, esta questão da técnica é uma questão sensível, ou não? <risos> Porque há quem defenda que os cordafones tradicionais, por serem cordafones tradicionais, se devem tocar como já se tocava há 100, 150 anos atrás. Uh, eu não sou de acordo com isso. É uhum. verdade é que uh, os indícios dos cordofones, a maior parte era tocado com o pulgar apenas. Com o pulgar apenas. Portanto É uma técnica antiga, uhum. mas que não, sei, não deve ser redutora para aquele instrumento. Aquela técnica é só para aquele instrumento. Uhum. Eu acho que qualquer instrumento deve ter várias técnicas, a técnica, a técnica é parte do músico, o uhum. músico é que vai conseguir tocar só com o polegar, ou, ou com a palheta, ou com, com os quatro dedos, rasgado, dedilhado. Uhum. O, o músico é que vai ganhando as suas técnicas claro. e isso Não, vai, é vai permitindo uh, explorar o instrumento de maneiras diferentes. E, uhum. e enriquecendo, pronto, a sua, a sua forma como se apresenta, acho que, uhum. acho que é para aí, eu, eu não posso, eu não posso ter ao, ao Braguinha só educado com o Polgar, porque era só tocado há 150 ah, assim, anos. Não ser fundamentalista nem polista nesse se sentido, assim fôssemos, é? Se assim fôssemos, uh, os carros iam ter de ter rodas de, de madeira também, uhum. não era, iam ter de ser carroças e não podíamos andar com carros a gasóleo nem Qual gasolina, é? nem nada disso Nem elétrico. Nem elétrico. É, então é isso. Não é por isso que eu acho que as técnicas quanto mais técnicas o músico ganhar, desenvolver muito melhor, muito melhor, hum. muito melhor. É até verdade. tocar um braguinha com um arco violino oh, sim, okay. Hmm. Okay. ou com um lápis, com uma caneta, com uma bic. Sim, sim. Uh, experimentação, experimentar. Experimentar e, e, e ver todas as, é. as capacidades é com é claro que o instrumento Não vou fazer funcionar. agora, não vou passar só a tocar com uma bic, com uma caneta. Sim, não, claro, não, claro. São, claro. Mas é um recurso que eu posso usar. Sim, sim. Claro, sim. é recurso que dá sons diferentes ao instrumento que, que enriquece o instrumento. Qualquer tipo uh -huh. de técnica que vão inventando sim, é sempre. E não é que a planta? <risos> não, não, não. <risos> Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos, o meu nome é Carla, sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Biofórmula Mais. Já ouvi falar de superalimentos? São alimentos que possuem na sua composição um teor mais elevado de substâncias fitoquímicas, de vitaminas, minerais, que vão permitir uma ajuda no equilíbrio do nosso organismo. Quem nunca ouviu falar de um superalimento chamado açaí? O açaí é um super alimento super versátil, fácil de utilizar no seu dia a dia, quer seja em iogurtes, em bebidas vegetais, em batidos, ou simplesmente em água, leite ou bebida vegetal. É super rico em ferro, vitamina A, vitamina E, entre outros, e muito elevado no teor de antocianinas, que são substâncias antioxidantes que vão proteger o seu corpo da ação dos radicais livres. Se tem dúvidas de como incluir este alimento no seu dia a dia, fale com a nossa equipa de nutricionistas. Mas no, no teu caso, Francisco, tu também exploras portanto, a guitarra clássica, já exploraste de, outra, de, outra, de outras maneiras, assim fora da caixa? Sim, eu, eu ultimamente, por exemplo, eu estou uh, a fugir, não é a fugir, mas a descobrir outro mundo para além da música clássica. Eu, okay. eu estudei música clássica sempre até uh, acabar o curso, e acabei o curso e decidi que gostava de descobrir um bocadinho mais a improvisação. Uhum. Uh, o jazz, a música tradicional, o fado, o flamenco, o bossa nova e estou a tentar a explorar todos estes mundos ao mesmo tempo, um bocadinho uma Michelândia de coisas que vai acontecendo uhum. lá em casa uh, uh, mesmo para descobrir mais sobre o instrumento, para descobrir mais sobre... Uh, a guitarra em si porque faz parte do instrumento é, é, todos estes momentos claro. e, e enriquece também a minha performance como o Roberto estava a dizer que qualquer coisa que nós podemos, possamos meter é, traz algo de novo. É sempre bem-vindo, é claro é sempre bem-vindo, claro E sim. falando do pulgar uhum. um, um, um, um, por exemplo o flamenco era uma coisa que eu não usava e uh, eu agora estou a descobrir o flamenco e o pulgar no flamengo tem é, é a base praticamente uhum. aquilo eu, eu, Não dá para fazer com uma palheta, talvez. Usa o para baixo, para cima. E nós clássicos, nós usamos só o polegar quase uh, para baixo. Uhum. Uh, toca neste sentido. Exato. Uh, e o flamengo vai é muito para os dois. Sim, uh, para as duas direções. Sim. E o flamengo também, a uh, guitarra clássica é tocada assim. E o flamenco tem muito isto. Ah, ok. Exatamente. E que, que uh, é inverso, nós, a em controlar. vez de usarmos todos estes músculos, eu estava a usar... Uh, Habituado a utilizar estes músculos, agora estes músculos daqui estou a uh, desenvolver los desenvolve agora, Sim. exatamente. Até, até é bom a nível físico, se não é para ti, não é. como, como músico e hum. profissional, e até como pessoa também, ter um hum. braço mais, <risos> mais robusto uh, dá para fazer também, dá para pegar no copo. <risos> <risos> dá para pegar numa caneca e tudo. É dá verdade. para pegar na é caneca, é é mais pesado. <risos> se bem que não me observar, já não, não gosto é de Mas não. vinho e vinho? Vinho, adoro. Vinho, adoro. Vinho. Muito bem. Um homem de vinho. Um homem de vinho. Um homem de vinho. Ou então é. com, com com, com com, com Roberto, professor no conservatório. Também sim. estudaste no conservatório. Também. Também. Sim. E, e foste para Setúbal, se não me engano? Não fui. Setúbal foste... é que veio a mim. Setúbal hum, que veio a ti. E tu, e tu estudaste mesmo para ser professor de, de, de música? Sim, é o, uhum. o curso que eu tenho é o no Ensino de Educação Musical. Ah, no Ensino de Educação Musical, exatamente. Uh, e, e tu ensinas de tudo um pouco ou focas-te mais na, na Braguinha em, em especial? Estou focado mais nos cordofones nos tradicionais, cordofones mais tradicionais. especificamente na Braguinha. A maior parte dos alunos que tenho é de Braguinha, sim. E estou como músico, porquê o foco na Braguinha hum. e, por exemplo, não o Rajão ou a Viola de Arame? Olha, fui eu que comecei. Uh, foi o que eu sempre mais toquei, apesar de depois ter experimentado o Rajão, e tenho, tenho sempre contato com eles, e tenho sempre prática com uhum. eles, mas realmente foi com o braguinha que eu que eu fui desenvolvendo sempre mais a, a minha a minha prática. Uh, depois também comecei a pôr ao, ao, ao uso o repertório que foi encontrado, um repertório uhum. riquíssimo do século XIX, que é um tesouro que nós temos cá. Okay. Uh, então e fui começando a pôr em prática, que é repertório para aquele instrumento é claro que agora, neste momento o um Braguinha a nível de, de, uhum. de como é que se diz? De, de divulgação, Sim, o Braguinha está muito bem assento, tem muito retipódio. Claro, porque depois tem a Braguinha evolui, evolui, ou, ou oh. tornou-se, neste caso, para o que é o quando foi para o Havaí, mm. ou oh, não? Lapada oh, oh, é pa pa é é pa pa para mim! Lapada para mim, Em parte é isso, em parte é isso. Porque há aqui uma exportação de mão de obra, no século XIX para o Havaí, os madeirenses hum. para trabalhar na cana-de-açúcar e eles levam as coisas que têm claro. inclusive hum. o, o Braguinha, o Rajão e então lá uh, há aqui uma, depois uma dinâmica que dá uh, lugar à construção de um instrumento que depois torna-se um instrumento nacional claro. então, não, havia, hum. não havia, não havia cordofones não havia nada se calhar se coisas mais, muito rudimentares mas que não eram atrativas hum. e o rei lá na altura achou aquilo fantástico o Ukulele, um e tornou-se ukulele. Qual é a grande diferença entre a Braguinha e o ukulele? Isso completamente, não percebo não é mesmo leite. do okay. assunto. Eu queria que também explicasse à audiência, que não está tão familiarizada, qual é a diferença que houve para, portanto, a Braguinha se tornar ou, ou, ou fazer surgir o ukulele? Qual é a grande diferença? Portanto, o ukulele, é, se calhar, é mais comparável com o Rajão. Porque é okay. me, a okay. mesma afinação. Na madeira até o rajão tem 5 cordas, uh -huh. mas até existia eh, alguns sítios e pessoas que tocavam só com 4, uh -huh. que é o ukulele, exatamente igual. igual okay. mas, é. pronto o, o material das cordas é que já não é o mesmo, mas se calhar até antigamente era a tripa, que o mais próximo uh -huh. é uh -huh. o nylon agora, o nylon uh -huh. e derivados uh, sintéticos. Hum, entretanto, tinha-se metido o aço, mas também penso que o aço foi porque, pronto, já, industrialização da coisa, começou hum. a aparecer cordas de aço. Sim, sim, mas, portanto, a o ukulele é, é o mais conhecido do é soprano, que é do tamanho do braguinha, hum. mas com a afinação do região, portanto quase como um híbrido ali entre hum. o braguinha e o Rajão ok, ok, boa não, não, pronto, estamos todos a aprender eu aprendi agora neste momento Qual, pronto, a origem de facto do ukulele e eu acho que também lá em casa as pessoas uh, ficaram esclarecidas sim, isto é assim, uh, muito, muito por, alto, sim, sim, não é? Muito por as, claro que eu, também tem estudos aqui, não é sobre isto em específico como e, e é foram, foram os próprios americanos uh, que fizeram o um estudo a dizer, este instrumento veio da madeira, veio da madeira. não fomos nós hum, portanto, nós madeira, é que descobrimos aqui, a partir disso ok, portanto aqui oh. na madeira nós não tínhamos noção de que não. tinha havido de madeirenses ah, Não. Okay. eu isso nem tinha noção. Não, é uma coisa recente, recente de hum. poucas décadas que temos hum. conhecimento disto. Oh, oh, fascinante, oh. fascinante mesmo. Uh, Francisco, tens aqui uma frase que tu já partilhaste várias vezes, inclusive uh. na New Classic, e é isso que quero pegar agora neste momento, que é Criamos arte pelo bem que ela nos faz. E dirias que esse é um, o oh. oh. é um oh. mote da New Classic, que é uma associação que fundaste uh, quando regressaste aqui à ilha. Uh, uh, bem uh, a New Classic vem uh, desde que eu estava ainda na ilha okay, <risos> portanto, muito antes <risos> para casa muito antes uh, eu, okay. eu até dei o um nome à New Classic quando ainda era estava uh, no primeiro ano do conservatório uh, para isso ok ok ela ainda não existia não havia mas já estava concebida mas já estava a, a ideia estava lá porque a ideia de criar a New Classic surge do facto de Digamos, uh, quando eu descobri a música e descobri que queria seguir música, uh, uh, fiquei muito interessado profissionalmente por fazer coisas. Eu era, digamos, antes um, mais rebelde, uh, se calhar, e uh, menos estudioso, uh, e a partir do momento em que comecei a tocar música, comecei a interessar-me por aprender uhum. e interessar em ser ativo profissionalmente, digamos. E... Quando eu cheguei ao Conservatório, apercebi-me uh, uh, uh, uh, que existem poucos concertos para jovens artistas. Uh, uhum. e existem cada vez mais, mas eu, eu acho que ainda existem poucos, porque normalmente um jovem, para se sentir à vontade de estar no palco e de se, uh, se criar como artista, uhum. precisa de se apresentar regularmente. E muitas vezes. Sim, exato. Uh, e então a associação nasce um bocadinho de, de eu sentir essa falta de pessoas a organizar para jovens. Portanto, para ajudar uh, mesmo os jovens aos a se exporem. Porque a, exporem. a internet é muito, é muito boa nesse sentido, mas hum. o músico quando não tem concertos, uh, quando não tem hum. essa experiência, quando hum. de facto aparece a oportunidade de fazer o primeiro concerto, Fica um bocadinho aquém, logicamente, porque não tem essa mesma experiência de já ter tido isso. Pois, pois. E, e, e, portanto, a New Classic, um, o objetivo da New Classic é proporcionar isso aos, aos jovens. É proporcionar isso aos jovens. Uh, para além da música, uhum. agora eu quis abrir a todas as artes e gostava de juntar e, e juntar todas as artes e tentar fazer uma comunidade de artistas uh, jovens uhum. que dão a sua palavra aqui na ilha e tentam criar arte juntos e pela beleza da arte, digamos, Sim, né? exatamente. a arte faz-nos bem realmente. É eu vi um vídeo, hum. houve vários vídeos que vocês fizeram hum. naquele armazém Sim. de Porto Novo não sei se Sim. é assim o sítio uh, aquele armazém, pronto, aquele, parece que já é um polo artístico do, do underground lá é. uh, e vi lá que tinha então a, a, o teatro, a dança a pintura lá uh, portanto representados a Sim. música, logicamente que é portanto a base, visto hum. que Poxa. és música e vens hum. de, dessa área mas uh, esta fusão de, de artes é uma coisa que a New Classic de facto quer implementar por aí e, e vocês organizaram a uh, parte da Babujinha ou organizaram completamente a Babujinha uh, Market? A parte do... nós organizamos a parte musical e uh -huh. artística da Babujinha. Uh -huh. Certo. Uh -huh. E como correu isso? Como correu tudo? Correu muito bem, uh, gostei muito e é um projeto que foi muito bom para a New Clássico para crescer e para dar uma, um nome, digamos, para aparecer em vários lugares. Muito bem, muito bem. Hum. De certíssimo, entretanto, indo nesse seguimento, hum. ontem tiveste um espetáculo sim. no teatro, que infelizmente não pude, não pude <risos> ir com muita pena minha mas hum. aconteceu e pelo teu feedback até tinha corrido bem e hum. correu bem, que é o sinestesia sim fala uh, um bocadinho de como é que surgiu, portanto, esta ideia o que é que consiste no, e, uh, sinestesia uh, uh, é uma palavra que se calhar não é muito conhecida ou não sabe bem o significado uh, Há quem diga que, que é uma doença, de ver cores nos sons ou sentir sabores nas cores, não sei. Sim, é, então, é mostrar os, mostrar os, os, sentidos. os sentidos. E no, o de ontem foi um bocadinho isso, foi juntar as ilustrações da Laura Andrade uhum. com o teatro do Pedro Aranjo e com a guitarra, feita pela, da, minha, da minha parte. <risos> e foi um concerto muito interessante. Nós estamos a descobrir uh, como interligá-lo a uhum. uh, tudo. Uh, nós ontem uh, escolhemos tópicos. Uh, e, em que eu escolhi músicas que uh, falavam sobre esses tópicos. Uhum. O Pedro escolheu poemas que falam sobre os tópicos. E pedi à Laura para fazer desenhos sobre e os que tópicos. tópicos é que vocês escolheram? Nós começamos pelo amor e a morte. Uh, okay. São dois dos tópicos mais falados na, na música, em geral, nas artes, uh, hum. uh, são também muito uh, ambíguos, pode-se uh, pegar em, uh, por muitos lados, uhum. uh, e depois, uh, a meio dos ensaios, nós descobrimos também que o conceito poderia ser... Uh, o descrever de uma vida, uh, tipo sim, o, o, o início, o nascimento, porque foi, o início foi amor, a segunda parte foi amor-morte, a terceira parte amor-morte e a última parte só morte. E aquilo, uh, o, nós tentamos ligar um bocadinho o amor do início a uma uhum. criança que, que sente um amor imaturo uh, uhum. e em que as palavras que o Pedro dizia eram muito... Uh, era aquela paixão louca, Sim, digamos. Sim, aquela paixão cega, cega. Quase, cega sem sem uh, filtros, sem, sem pensam segundos pensamentos. Paixão mesmo pura, pura. Exatamente, pura. <risos> e, uh, e, e depois o, o concerto, ou oh, a evolução do concerto, para tipo, ter uma ideia mesmo da evolução da vida. Porque as peças que eu toquei também uh, foram maturando, digamos assim. Uh, uh -huh. E... Os textos também uh, levaram a, a essa direção e eu, eu acho que o concerto correu muito bem, por acaso, e gostei muito e bem, muito bem voltar a repetir. E, entretanto estás a preparar outros, outros concertos e outras hum. coisas também e já vamos falar mais para o fim do, do episódio sobre projetos futuros, também hum. queremos saber isso antes isso, de nós passarmos a um vídeos isso sim, está sim. para repetir? Estão a pensar sim, a fazer? sim, é, já agora eu, eu quero hum. repetir, não temos uma data marcada mas é, uh, estou a falar com três pessoas para ver se repetimos uh, no espaço sim, muito hum. interessante, portanto hum. fiquem atentos às redes sociais aqui do hum. Francisco e também da uh, New Classic Uh, mas antes de passarmos a um joguinho, eu queria falar deste CD, o CD do, do, do, do Roberto Moritz, o Machete, não é? Uhum. Porque a Braguinha também tem o um nome de Machete, certo? Sim. Certo. Uh, neste grupo, que és um quarto do grupo, uh, porque são um, é um quarteto, como, como diz aqui o Quarteto uh, Moritz, uhum. uh, fala-me de como é que foi uh, produzir este CD, qual é o conceito dele, e, e vocês também têm feito concertos uh, um pouco por toda a ilha também, não é? Sim, temos tocado por aí, sim. O, o, o quanto podemos, não é? Porque também... Uhum. Uh, Hoje em dia está tá, tá melhorando, mas teve, tivemos aqui esta fase menos, menos governo, boa de concertos. e Mas esse, esse trabalho, essa é uma vontade de minha, dá, dá muito tempo, desde jovem aprendiz, uh, para gravar -me o meu CD, não é? E olha, está aí Caramba, resultado, o resultado. CD, um álbum, uh, 2020, não foi tudo mal, não é? Portanto, isto em é uhum. 2020 mesmo. Sim, sim foi lançado 2019, em 2020. dezembro Sim, foi gravado de 19 a 20 foi apresentado em 2020. Exato, exato. Uh, e olha, isso é, isso é o desenvolvimento, é um possível desenvolvimento de ideias musicais que eu fui tendo ao longo do tempo. Fui guardando, fui, fui registando e depois juntei-me com, com esses três amigos, uh, que é o Roberto Niz, o Lino Alves e o Mário Freitas. Uh, e olha, montamos isso esse repertório, esse alinhamento. Né? Portanto, música original? Maior parte sim, maior parte sim. Depois uhum. vou buscar uh, o tal repertório do século XIX, uhum. que, portanto, o repertório erudito para Machito. Hum, e vou buscar a música tradicional também e o autor português Carlos Paredes que é uma referência, Uau, okay. é aquela referência é o mestre e quando vais buscar é. o, o repertório mais antigo tu hum, <risos> fazes a reprodução uh, autêntica como era ou dás assim um toque, um toque não, eu tenho de dar o meu toque não é? claro, tenho, tenho, claro. Tenho, de, tenho de tocar a, claro a música como eu gosto hoje em dia, como sou não é? como me apetece tocar agora Por isso, uh, não, não, se, se a gente pega na música tradicional e, e reproduz exatamente como se reproduz Uhum. E, e esse trabalho está sendo, é feito por exemplo pelos grupos folclóricos, tudo bem, certo, folclóricos a reprodução mas apenas. também não se pode ficar por aí é preciso pegar, transformar moldar uhum. e, e a tradição faz a parte da tradição é isso. Exatamente. É -se e renovar. E este repertório, existia, existiam partituras ou existiam apenas gravações? Como é, que, como é que chegaste até ele? O repertório, qual repertório? O repertório o... que foste buscar, portanto, de, de, desta música tradicional. Sim, isto, isto está escrito. Resta. Está São uma, escrito. escritos do século XIX. Okay. Que escritas à mão. Uma... Uau! É fantástico, é fantástico. tudo aquilo. deve ter sido não, mesmo, aquele, é? aquele, aquele, aquele, aquele código é igual ao que usamos é. hoje em Sim. dia, Sim. não é? Okay. A caligrafia que é diferente, não é? é. é. Há sempre aquele sabor, epá, isto. Isto já tem 150 anos, Uau, tá aí, gente, é, é, a é muito fixe, frente. é muito fixe descobrir isso e tar, é, pá, há livros que, que têm, não sei, 50 músicas, 100 músicas uh, tu e estar ali, é, pá, eu às vezes passava com um amigo meu, a gente passava o domingo abriu abri, abri, o Johnny Uhum. Penso, penso que conheces a gente abriu e olha, vamos experimentar esta vamos ali cada um a tocar a sua parte porque aquele uhum. tinha a parte de, de, de machete e a parte de acompanhamento de viola uhum. e olha, bum, e tocamos não. e aí a gente papava aquilo assim exatamente, estão a, a desenterrar um tesouro sim. não é? como estava a dizer é um há músicas que não, eram, não são tocadas e há delas que se calhar ainda não foram tocadas já há mais de 100 anos e portanto, e trazê-las novamente à vida sim, uh, sim, sim, é sim. algo especial é, vocês até é, devem é, se arrepiar um bocado é. uau, isto é. e é, é porque no século XIX o Machete, que era o nome na altura uhum. deste instrumento, é, é, pá, era, tinha um repertório riquíssimo e a gente vê isso, tem, tem música tradicional, tem música operática, tem áreas de ópera e é, okay. tem música popular de outros países, adaptações, é, pá, é uma coisa riquíssima e a gente vê. A gente pensa, ok, 1850, 60, o que é que não seria? O que é que não andaria aí de, de secadores sim, de machete... Sim, e coisas que nós não sabemos, não é? que estão-nos a mal uns aos outros. isso ser, <vai> ser fantástico. é <risos> fantástico, exatamente. E este trabalho é tudo portanto, vocês conseguiram ter acesso a isto através do Xerabanda? Ou vocês sim, conseguiram... este manuscrito. Olha, o primeiro manuscrito foi encontrado num leilão, há cerca de, talvez, 20, 30 anos. Aí. Uhum. Uh, e depois uhum. aquele foi mais ou menos como cogumelos. Olha, apareceu mazão e Mazam as pessoas têm esse, têm esse material em casa. E, e quantos deles não foram para, para o lixo? Pff, a ah. gente ouve falar que ah, foi para o lixo, ou cameu, ou não hum. sei. Pronto, e, e, e dá uma pena. Porque uh -huh. isso uh -huh. eram era os songbooks da altura. Pois, sim. exatamente, sim. completamente. E um desses manuscritos está na capa escrito: uh, uh, Mrs. Christopher. Mrs. Christopher, ok. Uh, ingleses vinham para a Madeira, viam o, o instrumento, queriam aprender, isso aconteceu com a imperatriz Cissi, uh, hum, si, si, uh, queriam aprender, toca o professor, músico, uh, transcrever aquilo, fazer um livro escrito à mão, para levar juntamente com o instrumento para casa, para tocar em casa. Para tocar em casa. Isso, é o, oh, eu, isso ainda hoje acontece. Muitos estrangeiros procuram, já somos amigos, vêm cá todos os anos, vêm-nos tocar, tocam, têm, têm os instrumentos de cá. Uau, oh, incrível! A então, história repete-se. Temos que, temos que andar mais vezes no campo e temos que perguntar mais vezes, e quem sabe uh, conseguir descobrir coisas sim, que sim, as pessoas sim. têm inventado. Quem tiver não não é. esse tipo de material, livros antigos, com música escrita à mão. Uh, digam, deem uma palavrinha, banda, mandem fotografias para a gente ver o que é. Muito bem, é mesmo de facto um trabalho muito especial e, e, e, e, e diz-nos respeito a todos nós madeirenses, não é? Porque é faz parte da nossa... É história. É história, é história, faz parte da nossa história. Sim. Vamos passar a um joguinho. e oh, uh, oh, Este olá. joguinho chama-se... Não é nada especial, atenção, um joguinho. Este joguinho é ok. Não Eu não tenho processo. outro preparado mais para o fim do episódio. Esse sim é um tanto controverso. Oh, Mas este não é assim tão controverso. O jogo chama-se Taça Tipo tame Vou dizer isto como tip deve de ser. Tipo tama. <risos> taça tipo <-tana> dos assuntos. <risos> como estávamos a falar de música, eu a ah, taça tipo um sonzinho assim. Há uma, taça... Assim. <risos> mesmo, mesmo há uma taça que é mais doce, que é a taça tipo tâmara. Tipo... Tipo tamara, é verdade, é verdade. <risos> Temos aqui um comediante. Temos um bem, comediante, Tem muita piada, de um facto. Uh, portanto, esta Taça Tiptânia tem vários papéis aqui, ok? E como, sou, como, como são dois convidados, cada um vai tirar. Uh, aqui tem, uh, tem escritos temas. Uh, vou pegar nos dois temas... Posso fazer uma junção dos dois temas e fazer uma pergunta para ambos responderem, ou então uma pergunta a cada um. Portanto, vamos começar aqui com o Francisco e... — Acho que não seja religião e político I, e tá I, olha tá que eu tenho aqui escrito coisas do género, vamos lá ver o que é que, é, o que é que sai, o que é que sai. Francisco, o que é que sai? — Comida. — Comida, oh, é bom, támaras, hum, hum. já falamos de câmaras aqui. <risos> — Roberto? — Internet. — Internet, ok. Uh, eu acho que toda a gente já foi à internet fazer uma, uma okay. receita online, não é? — Sim, sim. E qual, e qual, qual foi a, a última receita que vocês foram investigar online, que vocês, disse, vocês viram e disseram, pá, tenho que fazer isto? Uh, para mim, por acaso, uh, a, que, a última que eu me lembro não foi uma receita de um prato, mas fui uh, pesquisar como fazer pesto. Pesto, ok. Sim. Porque é uma, é uma receita. Sim, é uma receita. Sim. é, uma receita, sim. é uma receita. Sim. Não é, portanto, um prato. Não é um prato. Não saber fazê-lo bem. Sim. sim. E bem. Está-se é, é, a desenvolver. Agora já a receita já foi vista na internet e agora estou a desenvolvê-la em casa, digamos. E isto começou porque nós fizemos a horta durante a quarentena, nós metemos uma horta em casa. Faz uma horta em casa, ok. Uh, e o pesto é das coisas que eu gosto mais e foi das primeiras coisas que fomos pesquisar. Muito bem, como fazer pesto? Até já estou curioso, vou fazer o meu próprio. Roberto, <risos> tá o que é que tu lembras? Eu não sei nenhuma em concreto, mas eu, eu geralmente às vezes encontro sem assim, receitas, porque gosto de hum. cozinha, cozinhar, cozinhar, hum. pastelaria mesmo, bolos, Lá hum. em casa Faz, tu cozinhas? Sim, sim. Okay. mesmo sim e, e pá, às vezes vejo uma receita eu, olha, ponho ali uma etiqueta culinária nas minhas notas que é para ir tentando, mas se calhar uhum. a última foi assim um doce, não sei o que é o nome mas aquelas coisas, três ingredientes já não me lembro aqui agora, uhum. mas é um doce com três ingredientes, olha, vou experimentar um doce, és um... mais de sobremesas ou és mais de prato principal, ou, entradas eu é mais bolos bom ok, boa. <risos> não, eu gosto de fazer tudo. É, Para a comida, é, e não uso receitas, é a minha intuição. Intuição mesmo. Sim. sim. E sim. o olhómetro também ou vais com medidas? Não, não, é não Olhómetro, olhómetro, é. <risos> tipo, a ah, tá de, ah, de Não, não, olhómetro. Olhómetro mesmo. Sim, sim, sim. É, ao sabor, vou, ao sabor o sabor. depois de... vou provando. Sim. Uhum. Uhum. Pastelaria, doces é receita, aquilo é química. Tem, okay. tem uhum. que pastelaria, é. Aí funciona assim. Sim, e, e, com, assim com, como as na, na, na comida, assim ao olhómetro, mais no, uh, no improviso, és assim também com a música? Intuitivo, sim. Intuitivo. Sim, uhum. as minhas criações passam, fazer passam, passam muito pela minha intuição. Uh, eu para, para criar música, uh, epá, primeiro tenho que estar com o um instrumento na mão, uhum. tenho que estar a fazer experimentação, a explorar, uh, uhum. e, e às vezes sai-me qualquer coisa e oh, isto aqui, pronto, vou gravar isto, e gravo, achei bonito, ou uma passagem, uma frase, ou um acorde, ou um ritmo, pronto, uh, e, e bem a partir daí, depois então, ok, tenho de ouvir isto, às vezes ficam fica meios Ali gravado, vou, vou para ouvir mais tarde e ok, vou desenvolver isto. Exatamente, exatamente. Passamento por aí. Muito é. bem, muito bem. Francisco, e tu? És também de olhómetro? És também de... A, a, a, a de minha relação com a música também sempre foi intuição. intuição. Eu, eu nunca gostei muito intuição. dessas técnicas e de hum. explorar a harmonia, as escalas e isso tudo. Mas sempre é foi Mas muito... é preciso. É preciso. É é é é é é é não é só a intuição, apenas as coisas. Uh, é muito, claro. Claro. Apesar de que existem muitos músicos que não sabem ler uh, hum. música, não sabem sim, ler, sim. Uh, portanto, as partituras. Mas eu sempre fui atrás do que, do que me fazia sentido e... e e sempre foi assim para mim, mesmo, que é para casa. E na comida dirias que era que, que é mais ou menos na igual. Na comida e como é como tudo uh, cozinho pouco para casa. Uhum. Cozinho muito pouco, mas adoro comer. Aí adoro comer tudo, eu experimentar, uh, não digo que não a nada. Não há não há, assim uma uma comida em especial, tipo comida favorita ou uma coisa que tu dizes pá, podes estar de dieta e essas coisas todas, mas tu olhas para aquilo e dizes, não, não, não, não, não, não eu vou comer aqui, eu vou mesmo Para começar, aqui. eu não costumo fazer dietas, nem costumo, nem costumo pensar em fazer dietas, mas ah, das coisas que eu não consigo nunca dizer que não é um queijinho. Ah, um cajinho. Ok, oh, um <risos> já estou a ficar aqui com fogo, fogo E para terminarmos só este tema da comida, comida favorita, Roberto, tens assim... Epá, é difícil. é difícil, é... É muito difícil. Há tanta coisa. É a vida é boa, boa e a comida é boa, boa também. Sim, é, é... Há coisas que eu não gosto, não é? Hum. Há coisas que eu não posso comer, mas hum. o que eu como, como bem. Será que eu mandavas a queijo? Vamos não. não, não, não não, não, hum. não queijo, quase. Queijo. Com uma taça é, de vinho. Pshhhhhh. Psh, Pshhhhhh. Psh. Uh, Pshhhhhh. Psh, Pshhhhhh. Psh, psh, psh, psh. Amanhã estou eu em enxatei, uma taça não. de vinho para uma vinhaça e um caginho. Uh, Sexta-feira já estou lá a bater, só teremos esta conversa. Nesta sexta só posso depois das nove. Por isso. Pshhhhhh. Assim, vamos todos. Já vamos a comer. Ah, bom. Gostei, gostei. Só depois das nove. Depois das nove é que vem o Covid. Muito bem. A comida, muito bom abrindo o apetite. Mas vamos bem para esquecer. Uhum. Isto foi a taça diputada dos assuntos. Muito bem, muito bem. Então, vocês podem colocar aqui os papelitos uh, Para usarmos noutra altura. Ora bem, a minha próxima pergunta é para vocês os dois. Um, e é um tanto controversa. E esta vai ser uma, uma pergunta que sei que a Andreia vai estar ali com o ouvido bem aberto. Para saber quais são, quais são as nossas opiniões aqui desta conversa. Que é o que acham que se deve melhorar ou evoluir nas oportunidades na área da música aqui na Madeira. E tenho aqui um dado muito curioso, que por acaso o Alex conseguiu ter este dado, que é uh, no Conservatório do Porto existem cerca de 1.100 alunos, no de Lisboa um bocadinho menos, 1.005, 1.010, aqui na Madeira temos 2.055 alunos, uhum. aproximadamente. Que... E, e temos muitos alunos que também tentam entrar e que nem sequer têm uh, disponibilidade vaga, de vaga. Não tem vaga. Portanto, aqui uh... na Madeira temos uma grande vontade, de facto, uh... por parte dos jovens de aprenderem música e, e vingarem nesta área e viverem desta área. O que é que vocês eu... acham que se poderia melhorar aqui na ilha? E, por porque acaso, pessoas... eu ontem estava a pensar nisto. Uh, porque uh, a minha mãe teve uma reunião com alguém e disse-me que eles tinham lá uh, uh, apoios para jovens e... O que faltava era aparecerem os jovens, porque a verdade é que uh, existem apoios na Madeira, fazem uh, cada vez existem mais, uh, para as artes em geral, uh, mas eu acho que o que falta é, para começar, os artistas terem a paciência de passar todas as burocracias, porque para receber esses apoios para criar a arte em si, Uh, tem muitas burocracias e, e daí eu estar a pensar que a associação, uh, o uhum. que eu gostava de fazer também era um bocadinho isso, era arranjar vontade, que também não tenho muita, para ser sincero, de fazer as burocracias todas e, e de arranjar esses apoios e só chamar os jovens a, a virem fazer a arte, Sim, que é o que eles mais querem fazer. E é. o jovem não, não, não precisa de passar por toda a burocracia, Sim. tu tratas dessa parte, ou a associação hum. trata dessa parte e depois é muito mais fácil a entrada... Eu, eu acho que isso era é é o que eu estava a pensar uhum. uh, ontem em relação a este assunto de que a minha mãe estava-me a dizer oh, tem aqui este senhor que falou-me que tem apoios lá mas que nunca aparecem jovens, não sei o quê e então eu pensei realmente... não aparece porque não são divulgados assim. pois, porque não também... são divulgados de maneiras hum, corretas não é? eu, pode ser por aí também ah, não interessa que isso apareça assim tá? pois, também tem, tem esse... tu, entretanto, estudaste, estudaste lá fora estiveste hum. a viver em Katowice acho que em é assim Katowice Katowice uh, e em e Itália também que yeah. uh, foi na Carol Sismanowski Academy of Music e no Conservatório GB Pergola Pergolesi <laughs> certo Pergolesi. A, Harry yeah. mm. <laughs> <Katovice>. <laughs> a, a minha academia uh, em Katowice uh, parecia ao Hogwarts Parecia mesmo. É, Entravas dentro da buscar. academia. Começavas é... a voar. e <risos> com, com, é, com as que, vassouras. A passar, a atravessar <risos> as paredes. Os <risos> instrumentos. Uma viola. Uma flauta. Não, mas garanto-vos, depois eu vou-vos mostrar uma fotografia. Aquilo é igual. É um castelo antigo com toda toda a vibe, aqui, tu, tu, de, Hogwarts, toda a vibe de, de Hogwarts então se estiveste lá fora entretanto tu regressaste tu também tinhas uma frase que usavas em algumas fotos que é quero voltar para a ilha <risos> e, voltar e para... de facto voltaste chegas aqui uh, agora a título profissional não é hum. como é que é o primeiro impacto e o que é que tu o que, é que, hum. tu que se pode melhorar aqui de facto de diferença que tu viste lá fora e, e agora chegas aqui hum. bem uh... O que, é que se pode melhorar? Uh, para mim, uh, um dos maiores problemas que me apareceu agora é que uh, eu fui uh, lá para fora estudar, games e, uhum. e dediquei-me a uh, 100% ou 200% à música, deixei uh, a vida toda cá, a família, os amigos, para ir de descobrir a música, porque realmente tenho uma paixão gigante por, por aquilo que faço. Claro, claro. Uh, e, e eu segui o, o curso de musical performance e eu cheguei aqui à Madeira, uh, voltei à Madeira e mm, não tenho um trabalho. Uh, criar a associação, uh, é um muito trabalho. Para é criar o teu trabalho, parte. de certa sim. forma, sim. Uh, e, e eu acho que muitos jovens, e eu gostava de dizer isto... Uh, aqui uh, para a internet não têm essa ideia porque vivem muito no sonho de querer ser artista e não na realidade de que viver uh, das artes é muito complicado e então, uh, como o Roberto estava a dizer ele uh, uh, fez o curso de ensino uhum. e hoje em dia cá em Portugal, para ser professor, digamos, numa instituição como o Conservatório uhum. uh, é preciso ter o curso de ensino então uh, uh, eu, e, digamos, no, na Polónia, uhum. uh, não é preciso o curso de ensino. Uh, tu sabes, dizes, falar, sabes podes, tocar, podes uh, dar aulas. E acontecia imenso na minha academia. Eu via todos os jovens a acabar o curso uhum. e a começar a trabalhar na academia. ensinar A ensinar a outros. A ensinar a outros. Uh, e isso é fundamental, porque nós, acabando de estudar, temos as ideias todas que foram-nos ensinadas uhum. na cabeça, temos uma, uma visão muito uh, moderna do que está a acontecer e, e temos uma ideia próxima dos jovens que criam um contacto um maior mais de uh, próximo aos alunos e eu acho que aqui em Portugal ou desistem de fazer o curso de uh, performance porque é um curso que não serve para nada Cá em Portugal, não é que para eu ir tocar um teatro me pedem Ah, tens o um custo de performer. Sim, de facto, é. É, tu és um artista, sabes tocar e, e, e dás provas disso, vem tocar para aqui, porque não te pedem, de facto, não. uma licenciatura ou uma estrada Sim. ou o que seja de performer. É. Porque, no fundo, o, o custo de performer em Portugal não serve para nada. É. Eu espero não estar a dizer nada de errado, mas eu até é hoje que sinto, nunca. É o que sinto. Foi, que sinto. É, o que eu sinto é que eu fiz um curso, descobri o, o instrumento ao máximo uhum. e o curso que eu tenho não serve para nada <risos> pois, pois. Roberto, sendo professor não, isto, numa não, destas instituições. Esta questão, de, nós, que... desculpa, é a sei questão de não sim, servir sim. para nada, claro que não é assim tão linear. É assim, é, claro. Não é assim tão linear, não serve para nada porque não é exigido. Não um... é exigido um hum. diploma de executante é mais hum, perigo, claro. não é? Claro, é claro que estudando serve primeiro serve. para a pessoa não claro é? Sim. Para... Sim. e depois aí o curso, eu tenho que dizer eu adorei o curso que fiz e a maneira que fiz o Sim, curso e muito aprendi boa, imenso, é claro, uhum. mas mas a Portugal a, maneira que a profissionalização a dizer... do artista uhum. primeiro tem que ser implementada para, uhum. para haver esse, essa exigência sim, de, sim, sim, sim. de Sim, realmente de, é um problema, diploma, e etc. pronto, uhum. o caso do Francisco que é importante, e como, como o Francisco há outros tantos que vão estudar para, para fora, não é? E depois onde é que está o mercado de trabalho cá? É difícil é, uhum. eu entendo isto. Uhum. Uh, acho que para melhorar a situação, não sei, não sei como, uhum. mas o, o que o que seria necessário era eh, tornar um mercado de trabalho atrativo para músicos executantes, músicos uhum. eh, professores voltassem para para a terra, os que quisessem, não é? Sim. Sim. Também Sim. Há, há deles que têm mesmo o objetivo de ficar, uhum. continuar no estrangeiro a Sim. fazer carreira, uhum. mas que houvesse essa possibilidade de poder voltar e que não houvesse, assim, grandes entraves, porque há, há muitos entraves a nível de, de, de burocrático, administrativo, portanto, de papéis, diplomas, o, o diploma reconhecido, não hum. é, portanto, é, é, é um pedaço, é uma máquina pesada, essa é. questão do, do, do mercado de trabalho ser aberto, assim, fácil de, de fácil acesso a instrumentistas que foram estudar fora. Sim. Diriam que isso é em Portugal inteiro ou, mais especificamente, na Madeira, pode ser visto como um bocadinho mais difícil ou nem tanto? Visto que nestes dados temos, de facto, uma maior camada dos jovens... Não sei, penso uma que, maior é de penso jovens... que é um problema nacional. É, eu um acho que é um nacional. problema nacional, sim. Mas a nível nacional. Hum, sim. Pois, hum. pois, pois. De, foi assim tão difícil, depois de concluís o curso de professor, uh, veres lecionar-te... Uh, eu, eu já lecionava antes. Já lecionavas antes? Sim, okay. eu já, já me tinha Foi-me dada a oportunidade de, de, de cedo com, começar a dar aulas hum. Não, como agora que é necessário... Hum. Uh, Pois, porque uh, uh, uh, esta a formação, a formação pedagógica, pronto, eu felizmente tive essa sorte. Estou uh, uh, todos os dias agradecido por ter tido essa oportunidade uhum, começar sim. a dar aulas muito cedo, com 18 anos. wow uh, ok, sim, e mesmo cedo. E foi, epá, foi uma coisa que eu, a, a partida, não, não pensava ser professor. Mas, não não ambicionavas hum, isso, portanto, estavas a estudar não, não. Próprio... Eu, pronto, eu estava em informática, não ofereci o uh, curso de oh, tecnologia okay. de informática. Ok, ok. Uh, e depois surgiu-me essa oportunidade. Uh, e, e, e olha, pronto, abracei. E investi uhum. nisso. Investi. Até hoje uh, estou agradecido. Sim, até uhum. hoje vacinas, logicamente. Sim. As Sim, e por isso fui ao longo da minha carreira já como, como professor. Depois surgiu a oportunidade de abrir estes cursos de Setúbal. Tinhas falado em Setúbal. Houve a oportunidade de abrir turmas cá na Madeira, portanto, tínhamos as aulas cá, só íamos a Stubble uma ou duas vezes por ano uh, para tirar o mestrado. Mas dirias que foste lá, uh, portanto, investir uh, investir na tua profissão, não é? Ter, ter mais, uh, portanto, conhecimentos, ou foste lá, de certo modo, forçado por causa desta... porque agora existe, este, de facto, esta exigência, uhum. certo, em há ex há, Sim, há essa exigência, há essa pressão de ter... Uh, uh, uh, habilitação própria para o ensino, uhum. mas mas também é porque porque eu achei ok vamos vamos ver vou, vou aprender a ensinar mesmo portanto, sim, sim, sim, porque sim, sim. porque é preciso foi mesmo por isso é preciso saber não, porque não há pedagógicas, por... que, é, questões pedagógicas que é preciso estudar claro portanto, sim, sim, sim. Sim. sim sim vamos agora sair um bocadinho da música e já voltamos lá uh, mas vamos se, uh, vamos uh, tornar isto mais pessoal é verdade. Vocês, ambos vocês, não sei quanto ao caso do Francisco, mas tu praticas golfe ou jogas golfe, uh, Vi qualquer coisa no Instagram, tu estás a jogar golfe? Eu, eu uh, já joguei golfe há muitos anos atrás. O meu pai uh, joga imenso golfe. Certo. Mas eu não. Eu, eu, o meu pai, até Faltava desde quando caras. eu ia para lá, eu, eu brincava mais com a, a erva do que. Eu era pequeno quando ia para lá. <risos> ok, ok. Eu ainda de sei. Com a erva. Está <risos> <risos> bem. Com a relva. Com a, a elva. Elva. <risos> é. sim, sim, sim. Com unhas compridas, não dá para pegar no saco, eu gosto mais de jogar ténis ou paddle do que hum. golfe, hum. muito mais, hum. e é os desportos que eu faço mais, é isso. E que outros hobbies fora da música que possas uh, dizer que, que gostas, e que, que investes o teu tempo, um, ou és mesmo uh, obcecado pela música? Eu sou muito obcecado pela música, atenção, por acaso, uh, eu sou daquelas pessoas que posso estar à uma da manhã ainda no quarto de estudo uh, a tocar, só a tocar, não sequer a estudar, uh, posso estar só a tocar. Uh, que é diferente tocar e estudar. Pois, mas, pois, pois. <risos> é diferente, ok, ok. É diferente. ok. Há, há muitos jovens que pensam que estão a estudar mas na verdade só estão ali a tocar e, e é diferente. Uh, um, Ultimamente eu, eu tenho tentado descobrir mais uh, a yoga. Oh, okay. Ah, ok! Ah, boa! Porque comecei a ter, eu comecei a ter uma, uma, uns problemas no ombro, e, e foi daí que comecei, por acaso, uh, sempre ligado ao tocar um bocado. <risos> uh, mas uh, tenho gostado de descobrir a uh, yoga. Uh, ok, gosto de ir correr com o carro. Uh... Oh, sim, sim, sim. Uh... natureza, bora lá natureza, adoro ir, ir para a natureza. natureza adoro ir para as montanhas por acaso gosto muito de passar é por isso que querias voltar para a ilha porque isto aqui é um sim. paraíso natural não, é. É? É. não é? é? aqui tens de tudo um pouco hum. tu és daqueles que deste, só deste valor depois de sair ah. depois de sair da madeira depois de ponto? sair dei, dei valor eu, antes de, okay. de, enquanto via na madeira estava maluco para ir-me embora mas maluco mesmo, eu, eu até nem queria ir para Lisboa, porque queria ir para longe. Para, Era para mesmo l... para longe, para, para Portugal. Longe. Para Portugal mesmo. Uh, e estando lá fora, enquanto ainda estava em Itália, uh, estava a gostar imenso de estar fora. Fui para a Polónia, gostei imenso da Polónia. Mas é frio. É frio. <risos> As pessoas são frias também. Uh, frio. Foi uma descoberta incrível e gostei muito de ver na Polónia, mas a certa altura eu comecei a sentir a falta de, de ter os pais na Terra, com as ter ligações, ligações com pessoas que vão crescendo as relações. Comecei a dar mais valor à vida pessoal que eu quando fugi de, de Portugal, digamos. <risos> Uh, não dava muito valor à vida pessoal e o voltar fui quase a uh, tentar uh, voltar mais e uh, criar ligações sim. mais fortes sim, com amigos e, e não ter aquelas relações de pessoas que, que são ótimas, relações que se conhece durante Mas uma semana, duas passageiras, semanas, passageiras. passageiras completamente. E estás satisfeito, estás aqui e estás satisfeito sim, agora. Sim, estou satisfeito de... Estás perto da família hum, também, que é muito Perto especial. da família, também é bom. Também é muito bom. Não hum. gosto muito de viver em casa, com os pais. É, é, quer dizer, gosto. Não devia ter dito isto. Mas, gosto muito. Corta a casa. Oh meu Oi. Deus, agora os pais do Francisco vão ter um jabu. Eu mais oportunidade de cozinhar, isso é isso. É isso, é isso. Não, eu adoro comer e comer ah, da mãe é isso. incrível. Ah, claro, claro. É Mas o gajo agora dá manteiga. Ah, claro. Lá está novamente manteiga, comida. Estamos aqui a falar de comida outra vez. A comida vem sempre à baila, não é? O Roberto, tu praticas arco e flecha, é assim que se diz? ter com arco. ter com arco, ah, pronto. Sim. É assim que se diz oficialmente. Mas também vi algumas fotos tuas. Tu também tens interesse pelo mergulho. O diving. Não, isso foi uma experiência. Ah, foi uma experiência só. Foi, só. foi uma daquelas ofertas dos 40 anos. Ah, Fantástico. Fantástico. Adoraste. Foi batismo. Lindo, lindo. Uh, foi daquelas coisas. Mas não te, ve não te vejo, portanto, a, a fazer mais vezes? Uh, Vejo-me a fazer mais vezes, mas não com muita frequência. Uhum. Pronto, também não pode não se pode ter tudo aquilo, depois daquilo é preciso começar a aparecer um investimento e comprar um foto, e as <risos> tipo, garrafas e tal e um barco e preciso, <risos> não estou <não tô> brincando <risos> <risos> um barco talvez não é preciso O barco talvez já está que não sei queiras é, mergulhar mas me em alto mar isso aí já é outra não foi uma foi experiência daquelas experiências que eu queria é isso e ainda ainda Hei de ter, fica aqui a dica, a deixa para os meus amigos. <risos> gostava de experimentar. Uh, Skydiving. Skydiving. Wow, yeah, yeah. Skydiving, isso, isso, isso deve ser. Não, gostava de, experimentar, gostava de experimentar. Quem, Quem? Oh. Quem sabe se daqui a uns anos não estou assim no fim do ano a fazer sim. uma estrela cadente? <risos> não. Não. Sim! É oh, exato! Isso é ia ser <risos> não, não. Não. Não. não, mas isso, foi essa a experiência. Foi um de toda a gente. Foi uma, foi uma experiência. É aquelas experiências de verão. Ok, no verão experimentei isso, é de experimentar outro outra vez. Uhum. Agora este, tiro com arco sim. sim Está é comecei, comecei. Olha, fui assim um pedaço por acaso, descobri. Olha, fazem tiro com arco. Epá, é pá, ter com arco é aquela coisa. Eu em pequeno fiz um arco, tipo com, ah, okay. pôs, pôs uma ripa de madeira na água para que ficar conseguir debolar e tal. Pronto. É aquela é aquela imagem que temos do, do Robin Hood. Sim. Exato, sim. Exato, Claro. Quem, Quem nunca? Exato, claro. É. É um, qual, qual dirias que é? Eu vi, eu vi numa foto tua. Uh, um comentário muito, muito, muito engraçado, não sei de quem é, mas estava em inglês, uh, mas traduzi em português, é qual é a melhor corda do, da Braguinha para o arco Ah, pronto, se de ser, seria? Não, de Braguinha seria difícil, tinha de uma ou um, ou um é mi grave, é. ou então mesmo uma viola baixo mas depois é preciso... não, não é para aí. Não é para aí. <risos> claro, claro. Mas vi este comentário... já começava aqui ah, uma tá conversa. <risos> Engraçadinho ali a comentar a foto do Roberto. Por acaso não me lembro <risos> quem foi. Nem, não me lembro quem foi. Hum. Mas foi isso, descobri hum. que havia de ter com um arco na madeira. Uh, olha, fui experimentar e, e fui que que camasheira, experimentei hum. e gostei. <risos> Comecei a treinar. Boa. Boa, boa! É isso mesmo. Bem, malta, esta conversa está muito, muito, muito boa. Podíamos hum. estar aqui muito mais tempo. Hum. Mas vamos passar ao nosso último jogo. Este último hum. jogo hum. É, hum. é. Portanto, este é o quarto episódio que estamos a gravar. Hum. Gravamos cinco. Este é o quarto. Amanhã temos mais eu. Nos últimos três episódios, este jogo. Tem sido assim um bocado, pá mas como assim? Uh, nós temos aqui, uh, inventamos um, o, o nome do jogo, era o Fazias ou Não Fazias. Depois, não depois ontem foi Vai ou Não Vai. E depois pensamos chuchu ou Pimpinela, mas não deu. Uh, portanto, eu volto a rebatizar este jogo como Passava ou Não Passava. Yeah, Isto é bom. Passava yeah. ou não passava? Isto não o que é? Não compromete é? nada. Não compromete <risos> nada de tudo. Passava ou não passava. Então, hum. eu tenho aqui fotografias de, de celebridades conhecidas, uh, neste caso no mundo da música e não só. Uh, vou mostrar-vos estas fotografias, mas a particularidade é que estas pessoas têm o sexo trocado. E a minha pergunta seria: passava ou não passava? Como assim? Lá está como assim, Pronto, uh, é um... vai na cabeça de cada um, uh, okay. como assim. Passava ou não passava? Eu apresento-vos, portanto, a Jenny Hendrix. Passava <risos> ou não passava? Jenny Hendrix. Também passava. Passava. Passava, é Jenny Hendrix dava. Juntos. Hum. Jimmy Hendrix. Eu acho que ele tem mais pinta em... em, em Jenny em sexo Hendrix. Que sexo do é. é. que... Mas passava. Sim. Jenny Hendrix. Passava, Passava, muito bem, ainda bom. Muito bem. Temos aqui a uh, Mozartina. <risos> a Mozartina, lá está, o, tal, o nariz, não é a questão do nariz, Eu é um mostro, bocadinho complicada, mostro mas... Mostro mostro mas passava ou não passava? Passava. Eu acho que passava. Passava, passava. passava também. Bem, até agora tem passado tudo. Pois é. Tem passado tudo, é verdade. Vamos à terceira uh, celebridade, o Madonna. Em vez da Madonna, o Madonna... Uh, parece um rapper. Uh, parece um rapper. Uh, parece também um modelo. Não sei se aqui para, aparenta ter 63 anos... — Estás a ver que a gente está demorando a responder. — é, é que talvez não passava. É — Talvez não. É — talvez, talvez não. não — Passava, eu um par ficas sim. Passava sim não, para mim Pá, Andréia passava, Bem, para Andrei, passava hum. quer dizer, ah, okay, olha, é olha. fácil. Pronto, mas o Madonna... Uh, pronto. Imagina um, este, este personagem aqui a fazer um rap. Assim, um Aqui na Relampada. É é vocês não conhecem, mas temos outro host que é o Francisco Corte. E só para pegar com ele, uh, temos a Francisca Corte. <risos> uh, vocês não conhecem, mas uh, vocês que julguem pela, pela, pelo, pelo sexo oposto: <risos> se passaria ou não passaria. Passaria. Passado. Passaria. Passado. Então as mulheres passaram todas. O, o Madonna é que ficou para trás. Não uhum. é, se calhar. Pois está assim, Será que ah, funcionaria ali, melhor oh. se o Francisco fosse uma Francisca aqui na Relampada? Ai, oh, uma Francisca! Uma Francisca. Que... tá bom, tá bom, tá, tá bom. Tá bom, é bom, tá bom. Casa, é. é. Chuchu, Xuchu. E foi isto, e foi isto, o, o passavas ou não passavas? Já não sei qual Ué? é o nome, já não sei qual é o nome. Mas olha, foi, foi boas apostas estas. Estas, estas, uh, uh, estas figuras, não é? Para terminarmos como deve ser. Já, amanhã, a a minha, como é que vai ser o nome do no próximo episódio? Como é que é? Boa, boa questão. Já vai? não sou eu, será, portanto, o Francisco, ah, okay. poderia ser uma Francisca, uh, a apresentar o programa. Ele irá certamente uh, escolher um nome. Uh... Como é ias ou não como é ias? Isso? É, isso aí é mesmo direito. <risos> isso aí é mesmo direito. Mas com os convidados da manhã até funcionaria. <risos> <risos> Para terminarmos isto uh, na high note viram o que é que o virem? Projetos futuros. Projetos futuros. Francisco, projetos futuros, o que é que vem aí? O que é que as pessoas podem esperar de Francisco Lopes? Ou pronto, ou da New Classic? Hum. Tem muitos projetos que estão a, a... Como é que se diz? Estão a marinhar. Uh, datas concretas... Uh... Tem o Festival Nova Geração, que é o que está a acontecer agora, que devia ter acontecido antes. Uh, só está a acontecer agora porque não aconteceu antes. Isso mas acontece. vamos ter Acontece muito na Madeira. Podia Sim. acontecer, mas podia acontecer é. e está a acontecer e aconteceu. Antes. Mas. O é que é isso. Vai haver uh, uh, um. em maio. Acho que é. Hum. Ou é em março. Uau, e Não tenho a é certeza. E no qual vêm pessoas muito conhecidas cá na Madeira uh, e que vamos, vamos trazer um, uma mistura interessante vai, uh, vai haver também uh, pela primeira vez vamos ter compositores madeirenses a escrever música para o festival uh, tem uh, jovens uh, compositores uh, e fiquem atentos a este uh, e aos próximos uh, depois vão aparecer nas redes então, já sabem, uh. New Classic, Instagram, Facebook em todo uh. o lado que possam encontrar Roberto uh projetos futuros, o que é que vem aí? Uh, olha, nem esqueci Estou hum. uh, com vontade de começar a fazer, portanto, este, eu fiz este trabalho do CD, não é? Uh -huh. Portanto, o trabalho, está, pronto, vou usufruindo agora desse trabalho, não é? Mas estou com vontade de fazer, se calhar, qualquer coisa novo, não é? Uh, mas um CD? Começar, Pronto, nem, nem que seja, não é? Uh, se calhar com outras sonoridades também, pronto, há aqui uma vontade, só que, pronto, tenho de encontrar o estado de espírito ideal para começar a pensar nisso e, e, e começar a desenvolver essa ideia. Tu achas que o estado de espírito é, é dependendo da, da época, dependendo do, do espaço das pessoas que tens à tua não, volta? Não, questões, questões pessoais mesmo. Sim, sim, sim. sim. sim. sim. sim. Mas 2022, tá, achas que vais, vais cozinhar qualquer coisa? Portanto, não comida, mas sim, cozinhar Sim, sim, uh, sim, sim gosto. gosto. Hum. Uh, vou começar. Vou começar, hum. sim. Pelo menos já vou acender o lume, né? é. É. começar a, a descascar a cebola, a picar a cebola, o alho. Hum? Ser, pelo menos o refogado já vai começar agora. É isso. Este ano. É eu esqueci-me de força, dizer um, uma, força, um força. projeto importante, que é... eu estou a gravar um CD neste momento. Ah, Vamos começar <risos> o programa do de... princípio. <risos> <risos> Vem o CD este ano, uh, okay. e, e neste CD vou ap apresentar -te a Terra de três maneiras, da, do modo mais clássico, dum, em duo percussão com. em que tem Flamengo, Bossa Nova, Fado uhum. e com voz ah. uh, também. Ok, muito então... bem. E vai gravar Braguinha no CD também. Vai, um. vai, vai. Aqui com, uh, com a colaboração de Bracana, é não não não, não, não, não, porque ele disse-me que tinha começado a Braguinha. Não, ele faz ele adequado. Sim, para para sim, para sim. Pois Então explorar. Muito bem, muito bem. Olha, uh, ficamos, uh, ficamos por aqui. Muito obrigado por terem aceito o convite e por esta conversa maravilhosa. Obrigado, Já aprendi eu. várias Muito coisas obrigado. que não sabia. Obrigado pelo convite também. Uh, uh, espero que tenha sido uh, uma boa conversa também do vosso lado. Eu espero que tenho, também tenha uh, acrescentado qualquer coisa uh, de valor. Uh, tenho a certeza que lá em casa uh, também acho o mesmo. Portanto, novamente e antes mesmo, mesmo de ir embora, tenho, temos aqui uma oferta de, do nosso patrocinador J&B um lequezinho, um abanico para ah, o verão o verão vem aí e, e vamos obrigado. estar vamos estar aqui um, representados não é ah, com okay. a J&B Botanic e mais uma vez obrigado à J&B à Johnny Walker Você ao é? Studio 21 ao Estúdio, não, é? 20... <risos> olha, olha. <risos> Estúdio 21 ao 21 à Tulipa e à Bioforma muito obrigado pessoal e até à próxima Relampada. Uh! Uh!